Bom dia, pessoal. Então, como a gente prometeu, estamos mostrando agora quanto a gente já ganhou no YouTube. 19 dólares e 35 centos. Vamos agora converter em real para ver quanto é que fica. Então, vamos colocar aqui. 19. 35. Então, vamos. a gente está ganhando isso aqui. 79 reais e cinco centavos mas pessoal tem um porém olha só quanto falta para de fato a gente começar a receber então aqui diz né seu pagamento será enviado quando o limite mínimo de pagamento for atingido então tem que ter $100 para poder esse dinheiro ser enviado para gente a gente coloca aqui a forma do pagamento depois visualiza então fica assim então pessoal Vai demorar muito para chegar os 100 dólares, né? Mas, tá aí o que a gente prometeu. Mostrar quanto já ganhamos no YouTube. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!